Fala, guys, beleza? Felpon aqui na área, guys, e hoje eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui como vocês viram no título, como que você pode jogar A nova overpass aqui com seu parceiro, como que você sozinho pode se adaptar aqui na da overpass, beleza, galera? É uma posição que eu joguei há muito tempo atrás, então pô, talvez eu não lembre de algumas bombas, mas eu sei mais ou menos umas coisas que vocês podem fazer aqui que pode dar muito certo. Vamos lá, galera, primeira coisa, é... tem as moles aqui, né, normalmente, que a galera sai fazendo, né, que eu acho que uma é aqui, se eu não me engano... Ó, uma que cai aqui e a outra que eu acho que é mais difícil que ela cai no parquinho. Vamos ver se eu consigo acertar aqui de primeira. Vamos começar daqui, ó. Ó, você taca aqui e já vai. Vamos ver se cai certo. Cai certo, tá vendo? Então essas duas moles aqui são as mais importantes. Assim, você e seu parceiro que joga na A tem que saber os dois, tem que saber as duas, beleza? A primeira eu venho até aqui, galera. Aí eu subo do banco, aí eu ponho a mira mais ou menos aqui, ó. Ando um pouquinho e taco, beleza? Ela vai cair lá, ó. Bonitinho. Cadê? Olha lá. Bonitinho. E a outra, é, eu vejo que mais ou menos colocando a mira aqui, ó. Aí quando eu passo da segunda parede aqui, ó, eu taco, tá vendo? caiu certinho, tá vendo? Então vocês tem que saber essas duas molotovs, galera, que são as mais importantes. E aí, plays que você pode fazer aqui. Lembrando, galera, vamos lá, eco. Eco é uma parada aqui no Overpass muito importante, porque muitos times ganham eco aqui no Overpass. Eu não sei se tem, eu não tenho essas estatísticas, né, mas aqui é muito... Assim, se você ficar aqui vacilando aqui nessa área da frente, sozinho, é, e o seu parceiro tá em outro lugar brisando, é, a chance de você tomar um eco aqui é muito, muito grande, tá ligado, galera? Eu já tomei... Meu time já teve jogador que tomou eco assim e e a gente perdeu o jogo valendo vaga, coisas maiores, então é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. O que que eu sempre prezo aqui, né? Vamos supor que eu tô aqui com o meu parceiro, meu parceiro queria fazer uma jogada arriscada num eco Eu vou lá eu dou suporte pra ele e fico safe, porque caso ele morra, o que pode acontecer, eu volto e jogo mais safe, entendeu? Eu não vou e dou a segunda kill pro time, que é o que eles mais querem, porque normalmente, sei lá, o seu parceiro faz a kill ali de impacto, beleza? que o impacto então Ele toma a kill ali do eco aí os caras vão vir babando, vão continuar o eco deles, aí você você fica aqui aí, você pode até matar um. Só que se você matar um e morrer aqui já era, porque os caras vão começar a rochar pro bomb e o seu back se não tiver tão esperto, não tiver é, atualizado ali no que tá acontecendo, ele vai demorar e aí fodeu. Fudeu completamente. A segunda opção, galera, pra você fazer um tcheco É você chamar o seu terceiro cara, que é o cara da B. Trava bem a B, vem o terceiro aqui com vocês e joguem juntos. Façam, façam um setup juntos aqui, entendeu? Dois liga um recuado aqui na, na, na rua aqui, mais ou menos. Ou um cara na liga aqui sozinho e dois aqui batendo. Tipo, três caras, entendeu? Pra dar confiança e pra dar sempre é, a certeza que se um morrer ainda tem mais dois. E a terceira opção, que é uma das que eu mais gosto que eu gosto é ficar recuado, beleza, galera? Aqui ficar recuado é uma boa. Você taca as bombas, pune os caras, tira a vida deles e volta. Pega a WPzinha, crava aqui, senta a bunda aqui e já era, fi. Vamos lá, galera. Isso é um anti -arco. Setups que você pode fazer. Lembrando que eu sempre, sempre vou gostar de sempre estar jogando junto, os dois aqui na a, beleza? Então, tem umas paradas que você pode fazer. Tipo, a WP, ele tá aqui. Você pede pro seu parceiro ficar aqui, ó. Mais ou menos. Aí você vem... Você sobe aqui no... Eu não sei o nome disso aqui. Pode chamar de jardim. Você dá o primeiro tiro aqui quando os caras aparecerem ali, tá vendo? Aí se você achar que dá pra repicar, não tiver, você repica e volta, volta e deixa seu parceiro aqui. Nessa parte aqui do mapa. E volta tudo. Aí você pode beitar pra ele. Aí você pode... Ele vai pedir flecha. Você taca a flecha assim pra ele. É um bom setup. Uma coisa que o elixir fazia muito bem na Liquid que eu gosto. Ele ficava aqui muitas vezes no cima e ele tipo lá por 50 segundos ou no feeling dele ele avançava. E muitas vezes dava certo porque ele avançava e não tinha mais ninguém olhando. Então é uma parada boa pra se fazer... É, a galera aí que quiser Tipo assim Ele jogava sozinho Na maioria das vezes aqui em cima Então Se você tiver uma, tiver tipo Combinado certinho O que você precisa fazer Pra deixar esse cara jogando sozinho É uma boa também Pro time de vocês Beleza? E tem um setup aqui no meio Que eu curto bastante é, que na época de Esse cara já chamava de Gang Bang Não me por porquê Que ficava o um AWP aqui cravado E ficava um cara aqui ó, Mirando na rua Aí quando o AWP errava Tira esse cara vinha E abria Beleza? É um setup bom também Pra você fazer São três coisas Que você pode fazer aqui na... Pode já começar Dar um feeling pra você aqui na overpass, sempre tão jogando junto, sempre tá junto E tem as famosas, tipo, vai jogando, pune com o bom e guarda smoke E vai voltando, deixando o tempo passar E quando tiver chegando no final, você pune aqui com... Travando eles com smoke É, tem uma smoke que se você fizer aqui um pouquinho mais pra frente, galera Você consegue ver esse, esse vão aqui no banheiro e você consegue pegar talvez uma aqui com facilidade Uma posição que eu curto bastante ficar aqui na lixeira Então se você achar que, que você fica confiante aqui, você pode jogar nela Lembrando que esse banheiro aqui vara, galera, então você... Às vezes você tá um, meteu um varadinho aqui, é bom. Enfim, guys, esse é o jeito que eu curto jogar aqui na BPES. Espero ter ajudado vocês. É, deixa o like no canal. Até o próximo vídeo. Valeu.